Vladimir Valadares, eu sou pedagogo, sou coordenador. É do Núcleo de Formação de Agentes da Juventude Negra. Um curso é promovido pela Fundação Palmares, ligado ao Ministério da Cultura, e aqui no Rio de Janeiro, organizado pelo CEAP, que é o Centro de Populações Marginalizadas. Esse curso ele tem como, como foco, como raiz principal, a questão da, da, etnocentracidade, da afrocentralidade, é, pelas relações étnico-raciais e também pela questão do jornalismo comunitário, ou seja, é o jovem perceber quem ele é, da onde ele vem e aonde ele está inserido, e mais do que isso, o empoderamento que ele pode ter e dar à sua comunidade através da sua intervenção consciente desse processo. Eu, pessoalmente... É que a contribuição desse debate para esse núcleo que hoje está é aqui baseado na Cidade de Deus, no polo que tem como curso web designer, que aproximou essa relação com a BRIC, que é justamente porque o que nós falamos é, nesse curso, e junto a esses jovens, queremos expandir para a comunidade através da intervenção deles, é de que a comunidade ela tem que deixar de ser um elemento passivo da relação com o Estado, com a cidade, com as relações urbanas culturais, e tem que ser um agente produtor de ações. É, a partir do momento que o jovem tem essa consciência e ele possa ser um elemento que vá dar esse destaque nessa relação com o que já existe consolidado, ele pode interferir para que se criem novas relações é, no uso não só do espaço urbano, mas nas relações políticas e culturais que se dão nesse espaço. É, hoje, as comunidades no Rio de Janeiro, por conta da apropriação da cultura negra, é, costuma-se ter um, uma certa efervescência, às vezes organizada, mas geralmente espontânea, e às vezes espontânea e apropriada, mas que não trazem ou não refletem um empoderamento dessas comunidades. A do momento que a gente tira o foco é, da, dessa intervenção no consumo, ou seja, na reprodução daquilo que nos é passado como forma de organizar a sociedade, esses jovens vão poder criar novas formas, novas conexões e eu acho que a rede livre primeiro ela desmonta né, o, o poder de ação que é da comunicação, da informação. A partir do momento que você democratiza a informação e o acesso a ela, não só como conteúdo e, e não sendo a apenas um elemento de informação, mas um elemento de provocação de debates internos, é, nós acreditamos que o foco deixa ser esse consumo, né, deixa ser essa produção de ícones ou pontas de sucesso e você cria na sociedade, nessa comunidade, uma sensação de orgulho, é, de discussão de suas prioridades e de conhecimento de quem é a sua história, de onde vem, e identificar os seus problemas. Isso blinda, de certa forma, a comunidade num debate bem estruturado é, de pessoas que possam tentar se apropriar dela. Porque o grande problema é que a comunidade, ela hoje serve como serviu. Passado, os grupos de negros e pessoas, como no Nordeste, des desaprovidas de, de recursos, como um bolsão de interesse político. A partir do momento que a comunidade passa a discutir ela mesma os seus problemas, ela se blinda de oportunistas e passa a criar ela mesma a sua agenda, né? criando as suas necessidades, é, produzindo novos produtos e criando novas relações. Evidentemente, eu acho que essa é um ponto mais rico do processo, é que isso não vai ser dado de uma forma necessariamente pacífica ou cordaz ela inevitavelmente vai criar é, problemas em poderes já instituídos, em relações já estabelecidas, é, mas eu acho que o grande processo da democracia que essa rede é, nos traz é fazer com que as pessoas estejam diante dos seus próprios desafios. É, o, grande, o grande poder que se tem na informação hoje é que poucos as têm, pouco as distribui e poucos têm acesso. A partir do momento que todos têm acesso a debate de forma online, direcionada, é, de forma que elas possam construir seus próprios conteúdos, assuntos que por vezes se tornam corriqueiros, é, desnecessários ou até mesmo insolúveis, passam a ser fontes de outros instrumentos de ação, como o voluntarismo, como a. A colaboração mútua como a, o construtivismo de outras relações comerciais, culturais e comunitárias é, eu acredito que a partir dessa experiência, da provocação que nós fazemos enquanto no para essa identidade pessoal, comunitária e a ação efetiva dentro da comunidade que transmitimos aos, aos alunos e essa reprodução através de um software livre, de uma rede livre isso vai fazer com que outros elementos outros atores entrem nesse processo e haja uma acomodação. O processo não vai ser pacífico, isso é natural, porque a comunidade ela reflete a sociedade brasileira como um todo. A comunidade não é um bolsão isolado, ela é reflexo. Ela vive da novela, hoje ela está na novela, apesar da novela não refletir a comunidade. Eu sempre digo, a comunidade por vezes reflete a novela, mas a novela não reflete a comunidade. Nós vamos agora criar os nossos próprios heróis, os nossos próprios atores, os nossos próprios debates e as nossas próprias soluções. Quem quiser contribuir será bem-vindo, mas virá como um agente de contribuição, e não como um agente catalisador. O agente catalisador é o próprio morador e o debate que ele vai recriar nessa rede.